Beleza pessoal, aqui Fernando Braseiro E agora vamos jogar com nossos bar Brawlers Vamos testar o Barley eu, eu joguei uma vez com ele, só que esqueci de gravar Boca aberta Então o que que eu vou fazer? Vou selecionar o Barley e vamos jogar O evento aqui, novos eventos Combate, Solidário e Pique Gema Cara, eu vou ir no Pique Gema Que é o que eu tô mais acostumadinho Ver se tem alguma coisa de graça Sempre tem uma coisinha de graça quando a gente abre o jogo Vamos ver um baúzinho não sei se chama baú, como é que é o nome desse trem aqui? No Clash Royale é baú, isso aqui parece mais uma maletinha. Pontos de poder do Cold, o pistoleiro Velas e a Shelly, que é a personagem padrão, beleza, só que eu queria, só que eu ganhei mesmo. Visual novo aqui tem que comprar, só tem 10 gemas, ou seja, eu nunca eu vou comprar. Vamos sair da loja e vamos jogar com o Barley. Barley que é o mestre das garrafas que ele, é, ele atira e dá dano em área. Ele não é o o mais danoso, né, o mais forte e tudo mais mas já... olha aqui rapaz, eu não, tinha... não me lembro de ter nesse cenário eu vou aqui eu tô, eu tô apanhando pra me achar eita pomba vou pegar o barley deles ali Olha. ai minha internet ah internet, volte internet me obedeça Vai Barley, vai Barley, vai Barley, vai Barley Essa torreta aqui eu não sei se é nossa Cara, eu não, vou, eu não vou andar no meio do meu próprio ácido Tá 5... Cinco... Ai caramba, eu vou pro saco Não, vai, volta, volta, volta, volta, volta. Tem um... tem um multi ali do lado ah, tomei o especial do outro Barley. Mardissão. Vai, vai, vai, vai, time, vai time, vai time. Ai, vai, obedece, bonequinho. Ai, caramba! Tomei dano demais. Peguem a gema, seus burros. <risos> Peguem a gema e volta. Só eu tenho 9, caramba. Volta, volta, volta. 14, 13. Ah, caramba. Volta, vai, vai, vai me esconder. Eu vou me esconder aqui no cantinho. Rapaz. Vou garantir essa vitória. Ah, não, tá doido. Ah, não é possível. Ai, ah, volta, volta, volta. Eu preciso garantir. Ah, eu preciso não morrer. Aí agora eu mesmo vou pegar aqui. Ah, Agora vai tomar banho. Só eu já peguei 11 a plantinha. Marley aí se esconde, se esconde. Fica aí, Barley. Fica aí, volta, volta. Internet aí 16 a 0. Só eu tô com 11. Então se eles perderam, danado. 3, 2, 1 vitória garantida. Pera, pelo então, menos uma com o Barley. A gente já ganhou. Ah, moleque. Pô, o cara foi o craque da partida. Fiquei com 11 gema. Vai tomar banho. Tá bom. Mas o Barley conseguiu uma vitóriazinha, oito troféus, e bora Eu ainda tenho que aprender o que, que quer dizer cada coisa, tem troféu, tem, tem moeda, tem gema, tem Brawl Pass e todos esses baguetes Tem alguma coisa que é de graça aqui, tem umzinho piscando, olha aqui rapaz, tem um. é caixa, o nome disso aqui é caixa, não é baú, baú no Tacho Royale muitas moedas, pontos de poder do El Primo, o lutador aquele Do Nita, o amigo urso um pro Barley. Olha aí o Barley, rapaz 16 do Barley, fechou? Ah, fechou, posso melhorar o Barley Vamos melhorar o Barley Então Onde é que tá, onde é que tá Cadê é o Barley, Barley Vamos melhorar o Barley, quem diria Show de bola Ah tá, não, eu já melhorei, selecionei Bora jogar Bora mais uma Vamos ver no Pique Gema Eu gostei desse modo Pique Gema, os outros, claro Não testei muito bem ainda, mas eu já ganhar eu já consegui alguma coisa ai meu Deus eu tenho não posso ficar muito longe da internet é volta a internet joga barley joga barley joga barley joga barley aí pegue o pombo quer dizer pegue a gema pegue a gema, atira barley aí. barley volta e na internet já tô com dois Dois brutamontes aqui. Tem que juntar pro meu especial de uma vez. Vamos chegar, vamos chegar junto. Vamos levar esse ursão. Para de cair a internet, maldita. Ai caramba. Um tiro especial, um tiro especial. mata, mata, mata, mata, mata. Bora, bora, bora, bora. Tá, bom, recupera a vida, Barley. Vai Barley, eu tô com zero. Zero gemas, sei lá como é o nome se vocês aqui Ai caramba, Pode, pode, pode, pode, pode, Foge, foge, pode, oh maldição, morri Tá, três, dois, um, volta, volta, volta, volta, volta Tá, seis, a quatro Vou matar vocês tudo agora, só agarra garrafada dos nobres Ah, rapaz, matei uns quantos agora Deixa eu ver, eu peguei alguma gema? Eu não enxergo, sai daí, tem dois tem dois, tem dois. Bora, vem pra cá, rapaz. Tá 2x0. Temos um... tem gema, temos gema. Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Saiu, saiu, saiu, saiu, saiu, vai saiu. Sai, sai, sai, sai. Aí. Ui, 12x3. Aí, show de bola. Você não repara que vai mudando o áudio. fui o melhor da partida, finalmente. Eventualmente vai mudando os áudios e tudo mais. Tô zanzando escola. bora, bora, bora Ó, o Barley já tem, já tem duas vitórias Já não é um personagem que dá pra dizer assim oh, que maravilha mas Também não é essa desgraça Bora time, Dois Barley no time, ah, não pode dar certo isso Ai, caramba, dois Barley não Dois Barley não dá jogo E um dos Barley tá sem internet Que é eu Cara, tem um, é o primo ali que tá... Tá querendo tomar um ruim, é? Né? Sai daí, coach! Vem, coach! Vem, coach! Vem, coach! Ai! Volta, volta, volta! <risos> volta, volta, volta! Volta, volta! Olha ele não atira! Vai, internet! Volta! Ah, rapaz, eu apanho mais da internet dos adversários. Eu não sei de onde é que ele tá atirando, poxa vida! Ai, caramba! Deu pouco foi me matar Eita Pum me Estourou Volta, volta Minhas gemas estão ali Volta, volta Minhas gemas estão ali Pega as minhas gemas Aí, levei -o. Ó, tem um Tem um cold escondido ali, ali Aqui, aqui Aqui no mato E aqui, sua besta Isso, é ali Joga ali, joga ali O cara tá ali Destrói a gente broca, pega tudo, foge time, foge time Vem time, puxa vida, não tô com nenhuma Nós temos 12 G, mas não tenho nenhuma Volta time, volta time Volta time, ah peguei uma aqui em direita. Agora vou até, até tirar lá em cima Ah, rapaz, mais uma vitória, 3 a 0 Tá rendendo Tanto é interno, olha, um time de 2 Barley, é melhor foi a Shelly uhum. Beleza, mais uma vitória Barley tá... Né? O boca animação tá sincronizado Os dois Barleyzinhos para uma Sombra Opa, temos alguma coisinha de brinde aqui Vamos coletar O que é? Duplicador de fichas Novo evento Foot Brawler Olha aí, é mais um evento Um dia eu gravo só esse Foot Brawler Tem mais coisa aqui pra pegar? Coletar, cara eu vou coletar tudo que tem pra coletar Eu posso escolher alguém pra dar Cara, eu vou... Vou pegar esse aqui, assim, poder poder dar para o um pouco. Eu vou pegar um o pouco, um pouco do próximo gameplay. Ele já começa melhorado. Coletar, oh, liberaram o BUM! Cara, mais um Brawler, esse eu não tinha. boa tipo, parece o Conte, só que de arma pesada, de shotgun. Ah, rapaz! Curti, curti. Tá, aqui acho que já era, né? Não tem mais nada para pegar. Libera missões piriri parará, tá. Mais alguma coisa? Acho que mais nada de graça. Ah, temos amigos. Pedro Totoso. <risos> Pedro Totoso tá aceitado tá, Totoso. Bora, vamos mais uma. Até perder. Três vitórias tá garantido, então a gameplay não vai ser um fiasco. Que eu achei que fosse. Se tiver muito baixo minha voz, ou se tiver muito alto o som de fundo, peço desculpas. A internet também tá. É um adversário extra, né? Favorece o outro time. Olha, minhas garrafas elas ficam voando, né? Eu atiro elas ficam voando. Porque não consegue conectar pra internet, certo? Esse maldito. Esse, esse tipo de, de adversário assim. Ah, mata, mata, mata, mata. Ele vai me dar soco. Ah, matamos. Beleza, eu tô com um risquinho de vida. Só um fedor de vida. Tá 5x1, um, não podemos perder, time. Vamos lá, vamos lá. Boa, peguem, peguem as gemas, peguem as gemas, peguem as gemas Amontoou todo mundo ali, isso é bom pro meu especial Boa, boa, vamos, vamos liberar esses caras, vamos liberar esses caras vai, vai, vai, vai, vai especialzinho Boa, não sei se eu tô matando, mas já estamos na quantidade de regressivo Eu tô com uma gema só não sei se é Gema, Cristal, como é que o nome desse trem aqui Volta time, volta time, o cara tá com quatro, ali, tá, tá tretando com os clonco. Volta pra cá Bora, bora, bora, vamos matar, vamos matar Tem um ursão ali, tá nos ajudando Já era, mais uma vitória 12 a 0 Ó, o crack foi o Colt Show Cold. bora Mais vitórias, classe 7 Ah, dobrou minhas moedinhas, rapaz Pensando o quê? Vamos lá, mais alguma coisa que eu tenho de graça para pegar? Se for de graça, eu quero! Tem uma exclamação ali, Super Cell ID. Ah, vai para lá, bora jogar! Mais uma partida, vamos lá. Barley está rendendo, não? Não, dois coach dois, dois pistoleiros velozes e um mestre das garrafas. Bora, vamos lá, largar um ali. Eu não quero, eu vou ficar aqui no, no suporte. Ai ai ai, clique. Ai, Tá me matando de pouco em pouco. É legal, que ele tá mirando, tá mirando, tá mirando. Legal, né? Ah, deu tempo de larga, Pelo menos o especial dar uns daninho neles. Estamos tomando um vareio dessa vez. Lá, 4 a 4x0. Corre, bonequinho, corre, bonequinho. Vai, vai, vai, vai. Tá, pô, não vai dar tempo. Pega, pega. Ah. A internet tá me, me atrapalhando. Rapaz, o boneco não me obedece. Volta, boneco. Volta, internet. Arr, maldição, não vou perder por causa da internet. Sacanagem. Volta. Morri de novo. Fiquei que a rede não está conectando? Vai, vai, vai. Tá, agora eu acho que eu catei um, um canto melhor. Um canto menos. Ei, equipe vermelha tá com 10 a 0. Putz, grande. Eita pomba, agora já Nessa aqui. Não, não, então 1 a 0 vai time, vai time! Vai, tá acabando tudo. Tô... 13, 12, 12, não! Cadê os caras, cadê os caras? Perdemos! Não querendo ser chorão, mas perdeu por causa da internet. <risos> aqui o Barley me rendeu foi boa partidinha perdemos um troféuzinho mas foi o que deu pra hoje espero que quem assistiu tenha curtido vamos por enquanto só de gameplays de uh, Brawl Stars em breve live deixa só meu emulador de Android funcionar deixa só ter tempo também pra jogar espero que vocês tenham curtido a jogatina aqui eu tô conhecendo cada um dos personagens deixa eu ver qual é o próximo Brawlers que eu tenho Próximo vai ser o Poco, depois vai ser o El Primo, depois o Bull, e assim por diante, certo? Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva no Brasil, se inscreva no RetroGamesBR 3.0, se inscreva no Aula de História no Web 3.0, já falei demais, e até a próxima.